Estamos aqui, local onde houve um óbito. A polícia já veio, demarcou o lugar, viu que não era ninguém importante, a polícia foi embora, deixou aí. As pessoas vinham ver o corpo do, em óbito. Tadinho, o olho está até aberto do coitado. Olha lá. Tadinho, mas é assim mesmo. Vamos continuar a vida, vamos filmando outras coisas. Ali é o restaurante. Muito bonito.